Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de peixes. Já deixei aqui posicionado os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos dar início à nossa leitura. Vamos liberar um espaço aqui. Então vamos lá. Vamos saber como está o momento de peixes, qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Oração. Vamos complementar com esse outro tarot dos anjos. Deixa eu colocar mais para cá, para tirar da luz... E vamos complementar com esse outro tarot também. não pergunte a alguém como orar. Deixa que o um momento te mostre isso, deixa que a sua consciência te conduza e a verdade do seu coração, da sua alma te direcione. De modo que ninguém decida por você e o seu eu interior venha à tona, te mostrando o caminho daquele momento. A carta da papisa. É bem isso, você ter uma ação interna de ouvir sua intuição, mergulhar dentro de você, fazendo uma reflexão, até com a sua criança interior e descobrindo os tesouros que há dentro de você, inclusive... Descobrindo formas de analisar e transmutar aqueles sentimentos que ficaram enraizados em você. Vindo por acontecimentos externos, envolvendo mentiras, ilusões. De modo que haja essa limpeza e resgate interno da autoconfiança, transparecendo para fora para que todos vejam quão grande é a sua força e poder interno de renascer das cinzas como a fênix e dar saltos ainda maiores, mas dessa vez de forma completa, porque está se preenchendo de si mesmo, não cabendo mais o que vem de fora. E não há nada mais verdadeiro e poderoso do que saber quem é, sendo a sua busca e a sua resposta. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Confiança vem com tempo e prática. Essa carta vem mostrando que por muitas vezes você ouve as pessoas falando que é confiante e de como isso traz uma liberdade. E você fica ali olhando pela janela, querendo estar é, da mesma forma. Mas está tudo bem. Você não vai chegar lá da noite para o dia ou no tempo do outro, porque você tem o seu processo que é único, o seu tempo que é único. Isso vem aos pouquinhos. Principalmente quando você decide se afastar de tudo que é tóxico para você, e não te faz bem. Gratidão.